Então vamos dar uma olhada no Bitcoin porque a coisa não parece estar muito boa. Então vamos lá, pessoal. O Bitcoin rompeu essa bandeira de baixa. Comentei para vocês no vídeo de ontem, atingiu o alvo exatamente conforme eu falei para vocês. Se a gente perdesse essa região, a gente buscaria aqui a faixa dos 47.400, que aconteceu com o Bitcoin, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui agora, o que a gente pode esperar, porque a é coisa aqui não está muito bonita. Antes de mais nada, não se esqueça: se você está acompanhando o canal mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa aquele like para apoiar, isso é muito importante mesmo. E amanhã, sábado, a gente vai fazer uma live juntas. Eu vou confirmar para vocês o horário, tá? Talvez tem que ser um pouquinho cedo, sábado às 8 horas. Então deixa aqui abaixo nos comentários quais são as altcoins que você quer que a gente analise juntos amanhã na live. Participem, pessoal, tá? Vou deixar confirmar o horário para vocês aí no grupo do Telegram. E só mais um recado para finalizar, a gente começar o vídeo, que quem não baixou também terminal da Tani, vai lá e aproveita e baixa esse terminal, pessoal, 100% gratuito. Vocês podem operar em mais de 20 corretoras aqui. Tá, e, o, e você pode inclusive acompanhar o portfólio de vocês em tempo real. Tá, e também a questão dos impostos aqui. Quem que, quiser acompanhar aqui, quanto é, tem que pagar aí de imposto, tá, para o ano que vem, pessoal. Dá para olhar aqui todos os três. A gente está chegando no final do ano aí. Vale a pena acompanhar isso aqui também, tá? Ter uma noção. Então, vale muito a pena, pessoal. 100% gratuito aqui. Vocês tão, também estão apoiando aqui é, o meu canal usando o link aqui abaixo da descrição. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que buscou esse alvo. Eu comentei para vocês, né? Se a gente perdesse essa esse, essa região aqui, ó, essa região aqui dos que eu comentei para vocês, esse fazendo pivô de baixo, a gente buscaria então esse próximo alvo que seria aqui na casa, ó, exatamente que, pessoal, o Bitcoin foi buscar milimetricamente a casa aqui dos 47.400 dólares, tá? Então, aqui agora, galera, a gente tem que ficar de olho aqui é o seguinte, nesse, nesse fundo aqui agora, né? Esse é o fundo que a gente tem que ficar de olho aqui agora pro Bitcoin. Porque se a gente perder, galera, a gente vai buscar aqui, né? Um, um outro alvo aqui que a gente tem, ó, que seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Então seria... Esse próximo, porque foi o primeiro alvo que a gente buscou, o segundo alvo aqui, já iria para casa aqui dos 40, ó, 46 mil dólares mais ou menos, galera, tá? Mas eu tô de olho aqui na região dos 45, eu vou mostrar para vocês aqui por quê. 45,300 é uma região interessante. Na verdade, eu vou mostrar aqui agora, tá? Essa região, porque eu tô de olho. Se a gente perder agora aqui esse fundo, né? E que inclusive a gente tem um suporte legal aqui agora, né? No VPVR, a gente tem aqui, a gente pode ver a gente tem um volumezinho interessante nessa região também, tá? Então, vamos ver se o Bitcoin consegue segurar aqui agora. Se ele perder, galera, eu tô de olho aqui, ó, olhando o gráfico mais para trás, né? Vou puxar até o gráfico de 4 horas. Eu mostrei para vocês na live ontem também, quem participou. Eu tô de olho aqui nessa região, aqui, mais ou menos aqui dos 45 mil, ó. 45 mil 45 mil dólares, tá? Aqui essa região que eu tô bastante de olho, inclusive aqui a gente olhando no, aqui no Trend live, a gente pode ver que tem bastante ordem aqui nessa faixa de preço, ó. 45 mil dólares tem... Aqui agora a gente pode ver que tem cerca de 225 Bitcoins aqui na Coinbase, tá galera? Então, tem ordem aqui posicionada nessa região. Então, quem quiser tentar acumular aqui, pode ser uma região interessante, tá? Se o Bitcoin cair aqui, ele vai buscar essa região na minha opinião tá é uma região interessante a gente tem um suporte aqui se perder esse aqui galera daí a gente vai ter que olhar aqui regiões 40, 40 41 40 mil dólares tá porque é esse suporte que vai ser o melhor suporte na região dos 45 na minha opinião vai ser realmente o melhor suporte tanto aqui do, do price action a gente pode ver isso né quanto o book de ordens também né então vamos ver vamos ver acontecer com o Bitcoin aqui agora eu tô um pouquinho pessoal ainda né bearish a não ser que o Bitcoin consiga aqui ó se a gente conseguir galera conseguir romper essa linha essa linha branca aqui, ó, de tendência, o que estava fazendo, né? Eu comentei para vocês que é essa linha de resistência forte que o Bitcoin tá lutando, Eu já falei para vocês antes do Bitcoin tocar aqui que seria uma região importante de resistência, né? O Bitcoin tá simplesmente respeitando essa resistência muito bem. Se a gente romper agora essa região aqui dos 49.500 para cima, galera, ó. Inclusive esse aqui no VPVR a gente pode ver, ó, aqui tem o VPVR, a gente consegue ver que tem volume interessante, tá? Esse, o rompimento dessa região aqui seria muito interessante, tá? A gente poderia até, inclusive, romper aqui, ó, bater nessa, nesse canal que a gente teve um suporte, virar uma resistência e conseguir fazer um suporte aqui, ó, nos 45.300, a gente pode, talvez, ver o Bitcoin aqui mudando um pouco a história, tá? Mas... Agora, galera, honestamente falando para vocês aqui, é com esse rompimento desse, dessa, dessa bandeira de baixa aqui, eu não estou muito botando minhas fichas aqui nesse rompimento dessa linha. Né? Se romper, eu vou reagir aqui ao gráfico, vou buscar aqui entradas, né vou buscar entrada para o Bitcoin. Tá? Mas para mim, aqui eu tô olhando regiões mais para baixo, por isso que eu tô aqui com viés mais baixista. E também, galera, só para poder aqui mostrar para vocês, porque isso a gente tem que aqui também os indicadores de sentimento piorando. né A gente vê que o long short ratio subindo, galera, ó, subindo forte. Isso aqui é um sinal que vocês já sabem que é ruim, né? Bom sinal que a gente teve liquidações fortes aqui também, tá, de pessoal fazendo long, né, então a gente liquidou aqui mais 10, cerca de 10 milhões aqui, o total, foi, o total foi cerca de 20 milhões aqui, praticamente essa queda, a última queda do Bitcoin, então galera, isso é um sinal interessante, o Open interest não mudou muito, né, então é um sinal que na minha opinião também é, é bom, mas a gente vê as tardinhas comprando aqui, as pessoas entrando em long com o Bitcoin, botando mais risco no mercado, e pra piorar, galera, para piorar aqui ainda, ó, vou mostrar pra vocês esse gráfico, uh... Aqui da, da dominância do Bitcoin que está extremamente baixa, né? Vamos puxar aqui o gráfico de dominância, que é isso aqui. Aqui o Bitcoin caiu aqui, ó. Tinha caído aqui para casa aqui dos 40. 30 30 40.4 aqui né por cento agora deu uma subida aqui mas ainda está muito baixo galera então isso aqui para mim é extremamente riscado aqui para o mercado eu comentei para live na live você sobre isso ontem né é importante vocês participarem da live porque a gente troca uma ideia também e eu expliquei o motivo disso aqui tá né botar no risco galera tá porque as, as baleias vão ficar com o olho na minha opinião cheio de sangue para pegar aqui liquidar o máximo de gente que está posicionado em altcoins tá você sabe que com uma queda do Bitcoin as altcoins sofrem muito mais então, tome bastante cuidado com essa... A gente está num momento de incerteza agora do mercado, né? A gente vai olhar aqui daqui a pouquinho também a SP500 né? para finalizar. Vamos olhar aqui a SP500 também. Mas então é um momento aqui complicado. O mercado Vocês têm que estar tá aí uh, preparado para o pior, galera. tá? Então, a gente pode... Eu estou olhando para baixo para o Bitcoin aqui agora, tentando acumular em regiões mais abaixo aqui nesse momento, tentando é, ficar um pouco mais... né? Uh... Sem, sem querer me posicionar muito ali, a não ser que a gente consiga ter um rompimento da região ali dos, dos 49, idealmente a região de 50, galera, para a gente começar a, a buscar posicionamento ali. Mas vocês sabem que essa região aqui ainda, dentro dos 53, que eu mostrei para vocês, é uma região. Aqui, se a gente voltar, essa região de 53, é uma região aqui vermelha, ainda de perigo, tá? Então, na minha opinião, o Bitcoin vai ficar aqui né? ainda na fase de acumulação, galera, tá? Que eu espero que seja uma fase de acumulação para a gente tomar uma definição depois que o mercado aí definir, né? SP500, enfim. Então, eu vou olhar aqui Agora a SP500, dar uma olhadinha juntos aqui, a SP500, dólar. Só um recado para vocês importante também, galera. Quem não criou aqui uma conta da Prime SBT, tá? Vai lá e cria. E se você participar aqui com qualquer uh, depósito na, na Prime SBT, você conhecer a corretora, você está concorrendo aqui a 250 dólares por semana. tá? Então, aqui no canal vai ter dois sorteios por semana de 250 dólares para novas contas da Prime SBT. Tem que criar uma conta com o link do canal e fazer qualquer depósito. Pode ser um depósito mínimo de 10 dólares, qualquer coisa, para você uh, mostrar interesse esse aqui você pode concorrer a esse a esse uh, esse prêmio aqui né de 250 dólares eu vou avisar aqui no canal quem serão os ganhadores tá uma corretora que tem a taxas mais barato que a Binance. se você usando aqui também o cupom aqui abaixo na descrição do vídeo o comentário fixado você ainda ganha 25 de desconto em taxas Beleza então vamos olhar aqui as p500 galera olha só as pequenas aí também foi uma um motivo também que a gente teve esse problema com Bitcoin né? a gente acabou caindo aqui né então ela não conseguiu romper o topo anterior se a gente conseguir fazer um rompimento desse topo, inclusive botei um alerta aqui, ó, vai ser um sinal importante né, para a gente acompanhar. Mas, por enquanto, galera, a coisa não está boa. A gente teve resistência aqui nessa região de 4.600. Eu comentei para vocês, se a gente romper esse 4.600 para cima aqui, vai ser um sinal positivo, né? mas, por enquanto, a gente não conseguiu romper. Eu estou de olho aqui realmente em romper, fazer uma nova máxima histórica para sp 500 Daí, sim, a coisa vai ficar interessante. Tá? Mas, tem muita incerteza lá no mercado, galera, nos Estados Unidos aí, vai ter... Coisas surgindo aí nos próximos cinco dias. De notícias de taxa de juros, enfim. Então, pode ser que gere alguns problemas para o Bitcoin. A gente tem que ficar muito de olho aí. Eu vou atualizar para vocês aí nos próximos vídeos sobre isso, tá? Mas eu aconselho vocês ficarem atentos nas notícias que estão saindo aí nos Estados Unidos, entender o que está acontecendo no mercado de ações lá, porque isso aqui dando crash, galera, realmente pode botar risco o mercado, o boom market do Bitcoin, tá bom? Então, é importante vocês estarem cientes aí do mercado, acompanharem também aqui o índice do dólar, que eu falo para vocês em todos os meus vídeos. O índice do dólar está fazendo aqui um padrão, um padrão, um triângulo aqui, galera, que, que esse triângulo, ó, ele é um padrão, né, que é um padrão, na minha opinião, de, de continuação, tá? Então, a gente tem que cuidar aqui para não romper, agora, fazer um pivô de alta aqui nessa região aqui dos 96, ó, 96.5, senão a gente tem o risco aqui de romper a região dos 97. A gente romper nos 97, galera, por cento aqui, 97 pontos aqui, né, a gente poderia aqui, na verdade na minha opinião, botar muito risco aqui no mercado de criptomoedas. Tá? Então, fique atento com isso aqui, isso aqui é um sinal importantíssimo Uh, vocês têm que ficar de olho, todo mundo tem criptomoedas, tem que ficar de olho nisso aqui, galera, tá? Então, o vídeo de hoje foi curto, só queria mostrar para vocês o que eu tô de olho aqui agora, amanhã, então, a gente vai fazer essa live aí, vou confirmar para vocês no grupo Telegram, não deixem de participar, galera, beleza? Participe aqui no grupo, vou deixar para vocês também aqui como você operar na em um Vídeo e também como usar o terminal da TANI, beleza? Então, a gente se vê amanhã aí, um abraço, galera!